No chat. É ele pra caralho, é ele. E ele tá usando a cruz igual uma espada, mano. Ele veio direto do Elden Ring, build de força. Tá indo solar a maléria. Como é que é o nome? Malenia e a malária também. Tá indo matar a malária, tá indo matar a malenia, tá indo matar todos, build de fé e força.